Olá, pessoal, meu nome é Sarah Steyer e sejam bem-vindas ao meu canal. Hoje o vídeo é de... Tcharam! Recebidos, unboxing, como vocês preferem chamar. Eu recebi fios da nova coleção da Pinguim, que é a Volta ao Mundo. Tenho Viena tem no Dubai, e eu vou mostrar pra eles, vou virar a câmera e vou mostrar os detalhes de cada um, a composição, sugestão de, de agulha e tudo mais, pra vocês conhecerem. Às vezes a gente não consegue, né, tocar no fio antes de comprar, e aí dá pra ter uma, uma noção de que trabalho vai fazer e tudo mais. Falando nisso, eu vou querer a sugestão de vocês do que, que eu posso tecer com esses fios pra trazer aqui pro canal, beleza? Uma coisa só antes, que eu quero um momento de nostalgia que eu tive a receber essa caixa, que veio os saquinhos de ar para proteger o espaço vazio da caixa e eu me lembrei da minha avó que vendia avon e vinha saquinhos transparentes assim cheios que a gente estourava mas que ela queria cortar aqui a pontinha para usar o saquinho transparente para botar os batons os produtos e tal enfim momento nostalgia vamos lá para ver esses fios vou virar a câmera bom ok os fios que eu recebi, que eu vou explicar um por um, se vocês têm interesse, fica aí nesse vídeo, tá? É o Rio, Munique, Dubai, Quebec e Viena. Então eu vou ir um de cada vez, beleza? Ok, começamos aqui com o fio Dubai. É um fio que tem 100 gramas, tá? 58% acrílico, 42% poliéster. O tex de 250 e o novelo vem 400 metros, eu achei um novelão, porque 400 metros é bastante fio, né, minha gente? Dá pra fazer bastante coisa. Ó, ele é bem interessante, porque ele tem esse outro fio que transpassa ao redor, ó, toda a volta, esse fio mais escurinho, tá vendo? Muito, muito bacana, achei a, a montagem, assim, ó, o tipo de torção muito diferente. Então dá um aspecto bem bacana pro projeto, tanto para usar sozinho, quanto para usar um fio junto de cor única, sabe? Para fazer um efeito bacana, ou em peças que a gente tenha partes lisas e partes coloridas, eu achei muito interessante mesmo. E essa cor aqui é a 9093, quem gostou dessa cor aqui. Mas tem outras tonalidades muito bonitas, eu já olhei no site lá também. Gostei que ela não é um fio uh, que tem a mesma espessura sempre Ele tem uns, umas partes do fio colorido mais gordinhos, assim, ó Que quando a gente testa vai parecer umas bolotinhas E eu acho que esse efeito fica muito bacana no projeto Torna uh, diferente, sabe? Sabe aquele projeto que tem cara de feito à mão? Eu acho que esse fio aqui super combina, beleza? Esse foi o Dubai, vamos pro próximo Aqui vamos pro Rio, 100 gramas de fio. Ele tem vários degradês, assim, a gente já consegue enxergar no novelo como é que vai ficar, né? É o fio que vai mudando de cor de acordo com a, a, a metragem. Ó, ele é 100% acrílico, um tex de 312 e tem 320 metros. Olha, 320 metros. É, é uma quantidade boa pra esse novelinho A gente acha que o novelinho é pequenininho, ó que cabe na mão Mas 320 metros é uma, um comprimento bom E o fio é super macio Sabe aquele toque assim, aveludado? Deixa eu botar de perto aqui pra vocês verem Ele é muito, muito macio E ele tem um certo brilho, sabe? Fica muito, muito bonito E achei esse degradê dessa cor em específico Muito delicado, sabe? Mas tem uns degradês de cores mais vibrantes também Essa cor aqui é a 90 60, beleza? Então fica a dica Ah, sugestão de agulha, né? Deixa eu ver aqui De tricô 3 a 4 milímetros E de crochê 2 a 3 Eu esqueci no Dubai de mostrar a indicação de agulha Então vamos ver 3 milímetros de tricô e 2,5 a 3 de crochê, beleza? Vamos pro próximo. Esse aqui é o fio Munique, 100 gramas, com acrílico antibacteriano. 100% acrílico, um tex de 385 e 260 metros. Esse fio aqui, eu tô encantada é com a fofura, sabe? A maciez desse fio Esse é o fio, eu acho, assim, pra fazer de tudo Pra fazer cachecol Pra fazer casaco, pra fazer suéter Pra fazer xale, pra fazer tudo Porque ele tem uma espessura super boa E uma maciez Ele é realmente muito macio, assim, ao toque Indicação de agulha De tricô de 4 a 4,5 E de crochê 3 Vamos às especificações Cadê? Já falei dos metros? É a cor A cor é a Residência. Esse aqui não é numerado, esse aqui com o um nome. Residência. Gente, muito macio mesmo esse fio. Gostei do toque pra caramba. Vamos pro próximo. Quebec. Gente, eu tava super curiosa por esse fio. Porque eu adoro um fio morrer E esse aqui é lã e mohair. 100 gramas. É um novelo, ó, grandão. E ele tem... Olha isso, 500 metros. 500 metros, gente. É muito fio. Ele é um fio fininho, tá? Ele pode ser trabalhado... Deixa eu pegar aqui sozinho. Se... Sozinho. Ou também, junto com outro fio. Acho que ficaria bem bacana. É um fio fininho, bem delicado. Como todo morrer, né? Olha, já até imaginando o Charlie fofo com isso aqui. Ele é... 85% acrílico, 10% lã e 5% mohair Gente, muito, muito, muito lindo E o degradê extremamente delicado Extremamente delicado Essa cor aqui é a quartier Não sei se é assim que pronuncia E a indicação de agulha 3,5 a 4 de tricô e 4 de crochê Porque é um fio fininho, mas o intuito é que a peça fique fofa então a gente não vai usar uma agulha muito fina para a peça não ficar socada, sabe? O intuito é que a peça fique com o movimento Fique fluida Então a gente usa uma agulha maior Depois com o tempo eu vou fazer umas amostras aqui Vou fazer uns testes sozinho Com outro fio pra gente ter uma, uma noção Mas o degradê disso aqui deve ficar Incrível E o fio Viena Gente É uma obra de arte já essa meada aqui, né? Eu acho muito chique, eu acho muito bonito uh, o fio vir em meada E essa colocação aqui pra gente separar depois tá maravilhosa Maravilhosa Pra quem tá preocupado em desfazer isso aqui no, Tem um vídeo no, no canal do YouTube da Pinguim De como desfaz a meada, tá? É bem tranquilo Esse aqui é 200 gramas É o fio Viena ele é 50% lã e 50% acrílico, o que eu acho maravilhoso, porque eu acho muito bom os fios que tem lã junto, sabe? Dá um toque especial. A que é 455 e vem 440 metros, é uma boa quantidade de, de fio também. São vários degradês que eles têm, vários degradês diferentes, tanto da mesma tonalidade, que nem esse aqui, que tá tudo puxado pro azul. Tem um tudo puxado pra verde, outro mais rosado, mas tem aqueles mais uh, coloridos também. E essa cor aqui é uma cor grandona ali, ó 08539068. Gente, tá lindo demais. A indicação de agulha: 4,5 em tricô e 6 em crochê. Tá? Eu acho que até o darei para usar uma agulha maior Eu sou daquelas que gostam de deixar a peça bem fofa Difícil para mim não pensar em fazer chale com tudo Pelo menos eu tô declinada a fazer chale com esses aqui ó, Porque esse aqui tem 500 metros Então acho que dá para fazer um chale bem bacana E esse aqui também tem 440 Um fio mais grossinho Tô tentada a fazer chale com esses dois aqui não sei, veremos. <risos> é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado e que realmente vocês coloquem aqui nos comentários sugestões de peça. Esses aqui que são um novelo só. De repente eu faço um gorro, uma boina. Esse aqui tem um novelo, mas é um novelo de 400 metros. Então dá pra fazer bastante coisa. Se vocês têm interesse mesmo em mais chales aqui no canal, comenta aqui. E curte esse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação pra não perder nada, beleza? E para quem está interessado em contribuir para eu continuar fazendo conteúdo gratuito aqui no canal, também pode clicar no botão de seja membro e assinar por só R$ 7,99 mensal e ter vários benefícios aqui no canal. Beleza? Um beijo e até a próxima!